Uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo Mostrar aí para os amigos o pó de rocha Basalto Que é um produto que eu comercializo No Mercado Livre E dizer um pouco sobre ele Aqui ele está na Aqui ele já está pronto para ser comercializado É um pó de rocha ele é feito em três é em três peneiras no qual nós começar um comercializa ele é um, ele é uma peneira bem fininha uma peneira mais grossa e a terceira peneira mais grossa um pouquinho então é vou explicar um pouco para os amigos nesse vídeo mas é um produto que tem muito o que explicar então não dá para explicar tudo num vídeo só e Vamos tentar explicar o que nós puder nesse vídeo. Daqui, ele sai para ser embalado para o comércio. Eu vendo ele de 5kg, 10kg, 20kg, 15kg, 2kg. Para as pessoas colocar em jardim, é, grama e outras, outras plantas também. Então ele tem várias finalidades de planta. E outra, por se tratar de um, de um produto natural, ele não tem contraindicação. Você pode colocar ele em qualquer planta, qualquer árvore. É um excelente produto. Então nós vamos falar um pouco da... dos, nutrientes, dos nutrientes. São vários nutrientes, muito rico em em vários nutrientes como fósforo, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco, potássio, boro, enxofre, cobre e mais uns 70 nutrientes, no qual não vai dar para nós falar tudo hoje. Mas logo vamos fazer outro vídeo no qual falaremos de mais outros nutrientes que ele tem, então é um produto excelente, agora nós vamos passar para outra parte. essa daqui aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o pó dele é um pó bem fininho ele tem uma malha bem fina que essa malha bem fina ela é de ação rápida por exemplo você colocou na planta ela faz a ação a ação dela é rapidinho a segunda malha dele é para uma ação mais de, é, em torno de 60 dias e a malha mais grossa, que é uma, nós chamamos ela de retardatária, ela é uma malha mais grossa, que ela faz efeito entre 4 meses e 6 meses, que é uma malha importante, porque ela tem uma agonometria mais alta, ela retém água nas raízes da planta, então é muito importante ela. Isso aqui pode ser usado em qualquer tipo de planta. Eu tenho vendido muito para orquídea, eu tenho vendido muito para rosa do deserto e outras plantas de jardim, porque daqui a pouco eu vou explicar mais um pouco à frente, é como usa ela. Por ser tratado um de um produto natural, não é, não é, ela não é que nem adubo. O adubo NPK, conforme você põe ele na planta, você queima a planta, ou queima as raízes, ou mata as raízes. Isso não, esse é um adubo natural. Ele é a mesma coisa que se você tivesse posto um, punha um punhado de terra no pé da planta. Então ele não tem efeito para queimar a cor de pronto. Então é interessante. Eu tenho um telefone chamando aqui, mas não vai ter dúvida atender agora. tocou aqui complicou as coisas mas não tem problema nós não atendemos a chamada mas depois nós briga de volta ah, então eu vou mostrar aqui na, nessa samambaia como é que é o pé dela, os pés dela é tudo cheio, você não vê a terra no pé dela então nós vamos pegar um punhadinho dela Vamos colocar agora. Nós vamos pegar um pouquinho de água, jogar. Então olha lá, a gente tá vendo o branco sumiu, ficou só a parte mais grossa. Agora, conforme você vai jogando mais água, essa parte vai descendo para as raízes dela. Então é muito importante, por exemplo, não precisa ficar com medo, não vai queimar sua planta, não vai ter problema, tá vendo? Você coloca lá nas raízes e deixa que ela faça o resto. E continua irrigando normalmente. Resultado, você vai ter uma planta verde, bonita, os verdes natural, uma planta sadia livro de, de, de doença, que é muito importante. Esse pó de basalto, ele tem vários nutrientes, ele tem mais de 70 nutrientes. E todos eles são importantes. Então agora... Eu, nos próximos vídeos vou fazer uns vídeos já explicando sobre esses outros nutrientes e qual a importância deles na, na, nas plantas. E também quero dizer os amigos, isso aqui ele não é um pop só para flor, ele é para várias coisas, ele serve para plantio de tomate, plantio de cana, é, para árvore, frutífera, não frutífera, é, alface, tomate caju, jabuticabeira, excelente para jabuticabeira, então é um produto muito importante, no qual nós temos comercializado, e o pessoal aí, que vê, faça os comentários aí, Que achar importante se quiser fazer algumas perguntas pode fazer algumas perguntas né? Tem, né? responde então é esse é um produto que tá na que está no mercado livre porque eu vendo no mercado livre umas coisas e, e ele é um deles e tem vendido bastante dele para vários lugares do país, tem uns que foi até fora aí do país. <coughs> Pessoal que quiser saber mais também, pode entrar no Grug aí e pesquisar sobre pó de basalto. É, faz a pesquisa aí de pó de basalto, tecnologia de ponta. Porque é uma tecnologia nossa. Agora o que é mais importante no pó, de, no pó de basalto, porque tem muita gente que tem perguntado o seguinte, esse pó de basalto ele já vem assim da pedreira? Não, ele não vem assim da pedreira. O que ele vem da pedreira, ele, ele tem que ser repeneirado. Ele tem que ser refeito, tem que fazer as três peneiras. É muito importante saber qual as três peneiras, peneirar, que esse é um segredo grande dele. Porque se ele for fino demais, você joga ele na planta e ele desaparece dentro de 30 dias. Se ele for grosso demais, ele demora demais para fazer efeito. Então você tem que fazer teste, você tem que saber qual agonometria que você vai usar. Então não é... Não é muito simples. Depois dele peneirado, você coloca ele, armazena ele, ele tem um certo tempo para ser comercializado. Ele tem, um, ele tem um tipo de um tanto de umidade que mantém nele. Então é tem um muito segredo dele. Então ele não é simplesmente igual a lá da pedreira. E outra, não tem mistura. Ele é somente o pó do basalto. Não tem mistura de mais nada. Não mistura mais nada nele. É somente ele. A única coisa que faz é a, é a, agulometria, a agulometria deu certa. é as três para que ele tenha uma de efeito rápida, uma mais demorada um pouquinho, e a outra retardatária, porque a retardatária também é importante, porque ela, ela retém água nas plantas e, e também ela vai dissolvendo também, depois de 4, 5 meses, 6 meses, ela vai dissolvendo também, além dela reter água. Aí depois de 6 meses, você faz a outra, a outra cobertura. Aí aquela de ação rápida, já faz ação rápida, e a segunda já vai fazer uma ação, já não é de 60 dias, ela já vai fazer de 90 dias, que é na segunda cobertura. E a agonometria mais, mais grossa, ela vai fazer uma ação entre 6 e 8 meses. Aí Daí a pouco, quando fizer um ano, você já vai fazer uma cobertura já bem menos, a metade que você fez na primeira e na segunda. E depois da, da terceira em diante, você vai fazer uma por ano daí uns dois três anos teu terreno tá recuperado botou a planta tá recuperada a orquídea tá recuperada depois conforme você vai vendo a necessidade você vai fazendo uma cobertura e outra você compra 5 quilos dele dá para você fazer um é, bastante coisa dá para você adubar então isso aqui é mais importante é, é além de ser um produto barato é é natural não tem química, é um produto muito natural, porque é o jeito que a pedra é moída, sai moído, então não tem, não tem química nele. Hoje, se nós tivéssemos todos os produtos que nós alimentamos fossem plantados com pó de basalto, nós não teríamos tanto problema de tanto câncer igual tem hoje por causa de tanta química, então é muito importante ele, ele é um produto muito importante, muito natural e outro aí, é um produto também bem procurado, porque as pessoas compram ele, às vezes, ah, mas como eu vou usar? não, não tem como usar, e outra, não tem quantidade, se você encher a mão aqui, pôr no pé da planta a planta só vai retirar dele o que ela precisa, o resto vai ficar armazenado ali se você pôr só um pouquinho, a planta vai tirar só o que ela precisa desse pouquinho. E o resto vai ficar armazenado. E outra então não é que nem adubo, NPK, que você tem que pôr a adosar certo, porque senão você mata a tua planta. Isso não, esse é um produto natural. Você pode, por exemplo, um, uma salambaia que nem essa, você pode pôr um litro lá, não tem problema nenhum. E você pode pôr também 50 gramas. Agora, também não é porque a gente pode pôr um litro, que a gente vai pôr um litro. Aí também é exagero. Então você coloca uma quantidade entre 50 e 100 gramas e faz a adubação certa. Se é uma árvore já grande, uma árvore já com 5 anos, 4 anos, 10 anos, aí você coloca uma quantidade maior. Isso faz uma cavaçãozinha ao redor da árvore e... Pega essa meia redor e depois você tampa com a terra e deixa que a chuva ou a irrigação faça o serviço de molhar e mandar para as raízes. Então é isso que é importante. Se você tem no um jardim, você tem um pé de rosa, então ele está plantado aqui, certo? Você não quer jogar por cima? Pega uma ferramentinha uns 20 centímetros longe do pé faz o risco pega um pouquinho um, com a mão mesmo pode ser com a mão ou com uma vazia aqui eu estou fazendo com a mão porque esse é um é um pó natural não tem problema pôr a mão nele aí depois que você jogou ao redor você pega uma ferramentinha tampa a terra faz uma regração na hora ou pode deixar de fazer a regração na hora certa por fazer isso E se você claro, quiser jogar no pé da roseira também, não há problema também. Não tem problema não, joga uma água também e pronto. É, a rosa do deserto é a mesma coisa, porque ela tem muita raiz, ela não tem qual onde você colocar. Então você pode colocar um pouquinho do pó, coloca ele ao redor e joga água igual eu fiz aqui na planta, já em seguida. Então é muito interessante. A cova de tomate, você vai plantar um, um tomate, ou, vamos dizer o seguinte, você fez a cova, você já pega, um, já pega um pouquinho do pó, joga dentro da cova, mexe com a terra e coloca a muda. E acaba de plantar a muda, não tem problema nenhum. Muda de café, fez a cova, você coloca lá uns 2 litros na cova, 3 litros na cova, mistura com a terra, coloca a muda do café. Então não tem segredo por se tratar de um, de um produto natural ele não tem erro de qualquer maneira que você colocar ele no pé da planta ou por cima do chão ou ele com um pouco de terra então ele não, não vai ter problema e logo também eu vou fazer outros vídeos vou explicar mais sobre ele eu quero ver se eu faço uns vídeos mostrando, plantando como coloca ele no plantinho certinho. E também mostrar ele em outras plantas. Porque aqui é onde eu estou fazendo o vídeo. Não tem muita planta. aqui Só tem essa samambaia aqui. Então eu não tenho muita planta aqui. Porque meu espaço aqui é pequeno. Mas eu vou fazer um vídeo dele. Mostrando mais detalhes dele. Mostrando como usar ele mesmo corretamente certinho. E... Dizer o pessoal aí que gostou deixa o like aí no canal, se inscreva aí no canal, aperte o sininho aí, porque logo nós vamos ter mais uns vídeos bons meus vídeos são um pouco variados, às vezes eu faço uns vídeos aí de máquina, às vezes eu faço um pouco de dector, um pouco de pedra um pouco caçando uma coisa ou outra, então eu gosto dos meus vídeos variados eu, mas só que eu gosto de fazer meus vídeos daquilo que eu sei fazer, não daquilo que eu não sei por exemplo, em gemologia, eu gosto de fazer de gemologia, porque eu entendo gemologia eu tenho faculdade, sou estudado E também tem na prática E isso é importante Não é só ir lá na faculdade e aprender não Você precisa de prática Então conheço bem das áreas E às vezes muitos amigos aí Têm perguntado, às vezes eu Só que, às vezes eu nem falo Mas Tem, tem a formatura, tem tudo Não exerço gemologia Mas Exerço garimpo já entendo bem de garimpo e também tem outras atividades então dizer aos amigos aí que se inscreva aí logo agora nós vamos já os 500 inscritos nós vamos ter um sorteio aí umas coisinhas aí, uns brindinhos para os amigos e espero que tudo corra bem então, o pessoal que se interessar pelo produto, entra no Mercado Livre aí, é só digitar lá, é pó, pó de rocha basalto, tecnologia de ponta. Vocês vão encontrar esse pó lá, que é esse pó que eu vendo lá. Me dizer aos amigos que eu um muito obrigado. Conto aí com vocês aí, com o pessoal que é inscrito, faz os comentários. Pessoal que não é inscrito, se inscreva. Aperta o sininho para receber a notificação dos próximos filmes e vamos tocando o canal para frente. E o que eu souber eu vou ensinando aí para o pessoal, porque é bom que o pessoal aprende, porque mais tarde é preciso. Vou dizer aos amigos aí uma boa tarde de Maurício Mococa e fica todos com Deus.